Bom dia malta, são 6h30 da manhã e onde é que a gente vai hoje? Vamos com o nosso amigo Gil, ao norte, mais ou menos na zona de Baraga, que o homem vai vender a insignia dele e eu vou fazer o quê? Vou fazer de táxi para o trazer de volta. Uh, podíamos ir no Toledo, podíamos, mas este meu Ibiza nunca faz quilômetro, nunca limpa a EGR, nunca limpa a torbaça com, com uma estradinha. Então, Hoje vocês vão-me acompanhar a mim e ao Gil, uh, inicialmente sozinho, que vai o Gil na carrinha dele e eu no meu Ibiza e depois para cá vamos uh, voltar os dois e vocês vão acompanhar este processo dele a vender a carrinha e o que é que será que ele vai comprar? Hum, malada, está a querer voltar lá, laço. Vá, fique por aí e bora com a gente. Olha quem está ali! É. Então, já está a ser filmado! Louca mulher. mulher! Vou pôr, choque, choque! Patrô, bem como sempre quem é que chegou atrasado? O Gil! Porque eu já cá estava à espera do homem! Que horas são? Dois minutos! Não entregar? Já está pago! Agora é só meter! Agora é no, 98 lá para dentro! <risos> Ai não! <risos> Uma paragenzinha para eu meter GPL. Porque na outra bomba não tinha, só tinha 98, então a bomba é só meter 98. Efecto é o pagamento. Retiro cartão. Cartão não ligo. Efecto é o pagamento. Retiro cartão. Cartão não lido. Efetu o pagamento. Retiro cartão. Cartão não lido. CAPUT Efetu o pagamento. Máquinas meu. Retire cartão. Ah, vive que não, cara. Retiro o pagamento. Fica a câmera. Minha... papel. Bem, agora estamos a voltar para trás. Porque o sou Gil tem um GPS da treta e enganou-se no caminho. Agora, vai ali atrás com o meu GPS agora é que vai mandar. Saímos da A1, paguei 20 paus, para agora entrar outra vez na Este gajo, meu. Bem, siga para cima. <risos> As beiras, Gil, por porquê? Tenho cuidado. <risos> Fode já o para-choque, só Aqui é entrar no portão. Então vai que eu tirar esta merda do gás. <risos> Ó Samuel, onde é que. Esta merda do gás! Esta merda do gás! Temos de tirar esta merda do gás! E pronto, é -de de despida da carrinha do Gil. Vai ficar no, no norte. Vinho? Vou dar uma garrafa no, no maduro Oi! Já estou a falar a linguagem do Gil! O Gil não veio aqui vender a carrinha, o Gil veio aqui buscar vinho! Este homem trata o vinho português. tudo! Não, para não sabes onde é que estás a meter, começas a, a tirar garrafas de vinho e ficas sem elas! Olha, ele tem que comprar vinho, ele não bebe! Em casa dele tem vinho só para mim. Que, que, não, isso, é é... Um amigo, isso, isso é que é eu, não é? Isso é, que é um amigo. <risos> isso é que é um amigo. Isso é que é um amigo, não te queixas. Não, não te, não, não. não te queixas não, não te nada. Tá, tá Está este tá muito né? giro. Tá este cara é muito giro. Agora fica com dois bêbados a gasolina, mas vá lá, vá lá, que carrinha está tá a GPL. A máscara, o bacana está sempre a falar da máscara, meu. Há um, Qual a um máscara? olha a máscara, olha a máscara, olha a máscara. É da PID? Meu? É, é, PID tudo, é da PID? Ah, é da PID. Mas, podemos ir embora? É, se calhar é... Deixas a cá? Está é, é. feito? Agora tem que ser. Então vai, olha, vamos embora. Eu, olha olha é o Gui é é aqui debaixo é do braço. Isso, a mim <risos> já me disseram assim, vais-te arrepender. Não. Vais vender um carro bom e vais ficar um bocadinho... E qual é que vais comprar? Queres não, desejar ou ainda não. Dizer, não? Ainda não? É sigilo, Tu agora dá reta peça. <risos> <risos> olha eu ah, pá, pá, a esfregar as mãos. Olha eu a esfregar as mãos. Olha eu a esfregar as mãos. Bem, está entregue. Gil, despeito aí da bela carrinha. Está feito! Não chorar, cara. Bem, antes de irmos ir embora, este aqui, este meu subscritor do, do Norte, a malta do Norte é assim, não me deixe ir embora sem dar uma volta de Porsche. Então vou lá, dar uma volta de Porsche, meu! Vamos lá! Old School! É, é o que eu adoro. Que calor! Adoro que... carros antigos em um o cintezinho de vermelho meu, o da paleta. Isto é de que ano? 81, é um carro engraçado. Qual é o motor disto? Isto é um 2000, a base de 2.125 cavalos. Senti? 25. <risos> uh, fui a Lisboa buscá-lo, restaurei-o todo, restaurei-o todo e na altura quando o comprei já era no intuito de eu pôr igual o máximo possível do Carreira GT. Aos poucos, fui restaurando, desmontei o todo na minha garagem. Tudo, desmontei o todo, até só tinha mesmo já rindo, e E até... há quantas retações vêm aqui. É. É. E fui comprando todas as peças e montei o todo em casa. Só para pintar e festofar é que foi fora. Mas toda a montagem foi eu... é. Pode. Toda a montagem fui eu que, que a fiz toda, pode ser por aqui. <risos> É um carro de estabilidade, não tem muita. Trava não é como um carro novo, nem para E há pista. notas, ele trava em baixo, estava ali travado suave, você quer dizer que isto não para, é. <risos> mas é mais abaixo. Pois é, ele trava-se que é preciso, mais de é ser habituado. E pronto, eu fiz o motor todo, todo, tudo novo, tudo novo, sem olhar a custos. E pronto, ainda, ainda não está totalmente acabado, ainda precisava de, de tempo, tempo para, para melhorar determinados aspectos. Mas... Ah, isto, isto, isto, isto vai ser um carro que nunca vais acabar. Pois. Vai acabando. Vai acabando, é como uma, uma, ca é, é com uma casa, nunca está pronta. Já, esquece. É. Depois sendo eu vi. fazer o trabalho todo. Eu, quando fui buscar a Lisboa, cheguei a casa com ele, chamei a minha mulher, ele, anda a ver o carro, com, Ela, que eu, que eu disse, fui comprar. Bela merda, compraste. Ela, foste a Lisboa <risos> para comprar uma lata podre. Que <risos> eu cobrei da merda. Eu fogo, uma lata podre. Que é um um Porsche, cara. A questão é que eu comprei o carro. E eu já estava a imaginá-lo pronto, na minha cabeça estava a olhar para o carro, mas estava a ver outra coisa. Civilizado. Na cabeça dela, claro. É um charango Traz-me uma coisa podre, para que serve isto? Eu, calma, daqui a um tempo vai ser outra coisa e pronto, ela agora até gosta de andar nele e tudo. isto é fixe, portanto, não me ao fim de semana. como ele está, mas como ele está, se bastante à vista, na rua toda a gente olha. Devíamos vender a carrinha do Gil e andamos de Porsche, com o luxo. Foi eu que fiz a linha toda de escape, de inox, que está é, tudo exatamente igual ao original, mas em inox. Sim, nunca mais tem stress Sim, para não haver... faz este barulho mais... Pronto, mais agressivo. Pois, mas eu também queria-o assim, para de vez em Se fosse para andar diariamente, não dava que barulho, este barulho... Enjuar. Uh, começar... Cansa. Mas para andar de vez em quando, eu gosto de no carro e... Hum, aquela coisa. Tá, um bafozinho é. mais... Está? Está, tudo. está travado? Sim, sim. Nunca entrar em despesas! não <risos> Bem pessoal, está feito! Já entregámos a carrinha do Gil! Estás a filmar do lado Gil! Já tiveste a beber aqui, já estás a filmar torto! <risos> já estás a filmar torto! Foi duas ou três garrafas! <risos> Martini, Martini e Astito! Já estás com os olhinhos pequenos? Já no... estou! Já estás com os olhinhos pequenos? Não, ainda não! Ainda não! Ainda não! Bem, o que é que tens a dizer? Que já está, já está a custar? Agora, agora está a custar porque vou ficar -se sem carro. Vai chegar a pé. Mas opa, vamos ver. Queres, não queres revelar o novo carro? Mas podemos revelar a mecânica. Era, não, a mecânica, a mecânica é, a não, não é a mesma. Não é a mesma que esta. Não, é a mesma. Tem vários carros. Tem então vários podes carros. revelar a mecânica. Qual é a mecânica? 1.8 turbo! A mecânica é 1.8 turbo! Agora temos tantas possibilidades de <risos> 1.8 no... Pá, Filma bem, está a estar filmando. Bem pessoal... Apai, eu não sou muito bom nisto, estás a ver? Eu não sei se é assim Vamos despedir! Espero que tenham curtido deste vídeo, foi um género de vlog, a entregar a carrinha do Gil, ele já vai surto! Eu já vou todo pedido. o pedido! O Martini está a bater! O Martini está, está -me a bater! Não, mas... Uh... 5 estrelas, o pessoal <risos> Está fixe, está fixe assim? Foi o gender de vlog Demos uma voltinha ainda de, de, de, de Porsche E o Gil deu uma voltinha de carrossel Carrossel O Gil, o Gil ainda está a andar de carrossel. Vai volta, fiquem bem um grande abraço E um grande gás Olha vale, vou dormir para baixo Um grande gás